Você está ouvindo o audiolivro O Prisma das Mil Faces, Uma obra de Eurípides Quil pelo Espírito Claudinei Capítulo 3 O Degelo Dezoito meses se passaram Joane, agora moça lindíssima, desenvolveu e praticou o péssimo hábito de humilhar pessoas, reflexo de sua criação, baseada tão somente nos falsos alicerces da beleza e fortuna, e, gravosamente, pelo amor a Elísian, frustrado, mas jamais ouvidado. A época natural de namorar reduziu os possíveis candidatos... A refugios. Pretendentes a um possível noivado Esses então coitados foram repelidos impiedosamente Já que em nenhum deles a jovem divisou brilho maior do que o seu próprio Finalmente, os poucos ousados que se atreveram a pedir-lhe a mão Foram rechaçados quais animais pestilentos tudo isso fez com que a moça fosse cada vez mais cobiçada. Tal cobiça, porém, carreava em seu bojo o que de mais sórdido tem a criatura humana, que é o despeito oriundo do ódio, disfarçado quase sempre com bajulações e demonstrações de admiração, cortesia e postura masculina de paixão amorosa fosse portanto o ódio que lhe foi dirigido, fosse porque ela do seu próprio destino, fosse pelos amargos acontecimentos ligados a Elisen, fosse pelo que fosse, o fato é que de maneira quase imperceptível os primeiros sintomas de enfermidade fizeram-se presentes. Superando as primeiras dores, comparecendo vistosa e elegante às reuniões em sua casa e em outros ambientes sociais similares, conseguiu por algum tempo enganar. Não se sabe a quem, se a si ou ao mundo. No decorrer de poucas semanas, porém, inexoravelmente, seu organismo debilitou-se, não sendo mais possível disfarçar a doença. Quando a situação instalou-se reversível, tal debacle desse falso castelo mundano, o com o processo de implosão, deixou longe comparativamente, e mesmo superou em intensidade, face à repercussão íntima em toda a família, o mergulho de um raio dentro do mar encapelado, numa noite de tempestade, Seguido do ribombar de um trovão Tal iceberg de vaidade Ao degelar ante o sol da realidade Afogou as inutilidades sociais daquela família que Instalada sobre ele Navegava despreocupadamente no mar da vida Tudo mudou no lar dos esfendo Nenhuma festa mais Visitas? Reduzidíssimas Os pais de Joane convocaram os melhores médicos Que prontamente atenderam a enferma Desdobraram-se em juntas por dias e semanas intermináveis Prescrevendo drogas e tratamentos Os mais eficazes então conhecidos Tudo em vão Joane piorava dia a dia os médicos reunidos diagnosticaram doença cardíaca nas coronárias, resultando em graves perturbações renais e pulmonares. Extremamente cautelosos ao perceberem em junta a inutilidade de sua tarefa, reuniram os pais da jovem e expuseram, com reticências mil que julgavam prudente interromper, por algum período, o tratamento que estava sendo dispensado à doente. Afirmaram, entre lengas, que a natureza promoveria a recuperação da enferma, sendo essa sua última esperança, pois a medicina já tinha feito tudo, nada prosperando quanto à cura. Os pais de Joane mal acreditaram no que ouviam. Como suspender o tratamento médico? O que restaria? O que queria exatamente dizer aquela decisão? Reverberaram. Desculpando-se em uníssono, os médicos informaram da incompetência da medicina para a cura desejada. Sentindo-se cada vez mais acuados pelas perguntas embaraçosas que lhes eram dirigidas pelo casal, Ante a fragilidade dos argumentos expostos, resolveram retirar-se da mansão o mais breve possível. Antes, porém, deixaram um relatório dos ressarcimentos financeiros que lhes era de direito pelo trabalho até ali executado. Tal relatório foi cuidadosamente elaborado. Sobre conter algumas advertências, muitas proibições e infinitos cuidados a serem observados, deixou transparecer, nas entrelinhas, a gravidade da doença. As palavras escritas sobrelevavam tudo o que fora dito até ali. Citando casos anteriores, o relatório deixou a cargo da família Esfendo a conclusão tácita de que Joane não teria mais do que seis meses de vida. Sim, aquele era, sem dúvida, o ultimátum da morte. Com prazo para morrer, Joane era qual canoa surpreendida pela correnteza decorrente de inexorável e copiosa cachoeira logo à frente do rio, num processo de viagem sem retorno Disso deu-se conta à jovem Após os três dias em que seus pais mantiveram-se à sua cabeceira Não aparecendo mais nenhum médico Os esfendo pouco se alimentaram Os pais não observavam nenhum repouso Tudo era angústia Sensibilizaram-se suas almas pela dor Tornaram-se receptivos, extremamente tocados de compaixão. Criado algum atreveu-se a interromper tal colóquio familiar, inédito naquela casa. A Na conselho do pára o padre Cheveri iniciaram leitura diária de trechos do Livro Sagrado, a Bíblia. Essas leituras, realizadas no quarto de Joane, com a família assim compulsoriamente reunida, resultaram em singular efeito, eis que a doente apresentou inexplicáveis e significativas melhoras. Bientu Esfendo e Marceline Fravel Esfendo compreenderam, juntamente com Joane Fravel Esfendo, a fragilidade do brilho social que em todas as suas vidas brilhara menos do que o humilde clarão de um pirilampo. O fulgor mundano das festas sociais dos esfendo, na verdade, jamais iluminar um coração infeliz, ao passo que crianças do mundo todo regozijam-se com a natureza quando se aproximam de um vagalume.